A primeira coisa que eu queria falar, né? você até falou do girassol, quer dizer, eu ontem assisti, infelizmente hoje eu não pude, mas ontem eu assisti o pessoal falando. E eu acho interessante porque o, o Mindfulness, como a gente conhece, né? esse curso de oito semanas, ele começou com essa intenção de tornar acessível. Né, nem todo mundo sabe exatamente qual é a origem desse curso, dessa forma, então, só para contar um pouquinho, o, o Mindfulness, desse jeito que a gente conhece, um curso de oito semanas, ele começou em 1979, nos Estados Unidos, com uma pessoa que era um biólogo, cientista, pesquisador, trabalhava num hospital, e era ele próprio um praticante de yoga, era até professor de yoga, né e ele... Nos retiros, enfim. ficava, Não sei se ele ficava pensando. Ele diz que um dia ele teve uma inspiração. Foi assim: um, uma coisa que veio de como ele poderia levar a meditação e a yoga para dentro de um hospital universitário americano. Isso no final dos anos 70. Que eu acho interessante, lembrando que a Raquel falou, né, que ela até mostrou as imagens. A gente bota yoga no Google, olha o que aparece. E naquela época o que apareceria se tivesse o Google seria uma opção de gente hippie alternativa, né, fazendo ioga e não pessoas doentes também um hospital, né? E ele queria levar porque ele sabia dos benefícios da prática, né? Então diz ele conta ele que ele teve essa inspiração. Né, que ele percebeu que ele podia levar uma sequência de práticas de yoga de meditação sem o conteúdo religioso. Né? Por quê? Muito provavelmente não seria aceito no hospital o conteúdo religioso e muitas pessoas também não ficariam confortáveis por conta dessa visão hippie alternativa. Né? Então a pessoa está doente, está no hospital para se tratar, vai fazer uma coisa que não é da medicina, enfim. Então a intenção era tornar acessível, né? Era tornar o benefício da prática acessível a pessoas que ele via que precisavam, que iam, que não, né? poder usufruir, mas que se fosse com todo o conteúdo religioso, da cultura tradicional, ele não seria aceito, né? Então é interessante porque ele não omitiu a origem do trabalho, desde o começo, todo mundo sabia que ele era praticante e tal, mas ao mesmo tempo ele não não levou os termos, né nenhuma palavra, nenhuma referência, nada. E até tem, quem tiver curiosidade, enfim, tem um, um documentário super legal no Vimeo, de graça, que é é, Healing and the Mind, então é uma filmagem bem antiga dele dando um grupo e tal, e aparece ele assim de camisa, gravata, canetinha no bolso, assim, aquele super nerd, sentadinho, meditando, com um grupo grande em volta e pessoas bem diversificadas, que também era uma coisa que no hospital ele tinha, né? porque eram pacientes. As doenças alcançam qualquer pessoa. Né? Então, foi assim que começou. E no começo, nem mindfulness era usado, nem era essa palavra. Era clínica de redução do estresse e relaxamento. Então, ele conversou com os médicos, disse qual era a origem desse conhecimento, desse trabalho, perguntou se os médicos enviariam os pacientes. E pediu pacientes que não tinham mais nada novo que os médicos pudessem oferecer. Nem medicamento, nem cirurgia, nem tratamento. Quer dizer, aqueles que estavam só repetindo a última receita e não tinham mais esperança, né digamos assim. Então essas foram as primeiras pessoas que participaram desses grupos. Né? E aí a história, acho que aí já é reconhecida, né? deu muito certo. os cursos começaram a sair desse hospital para outros hospitais, e aí foram para as escolas, empresas, enfim, a imagem por isso foi para todo lugar. Uma coisa que eu acho que, eu não sei se era a intenção dele, mas que aconteceu também quando ele formatou o protocolo de oito semanas, é que ele tornou a meditação um objeto de pesquisa. Ele era pesquisador, né? mas não sei, eu não posso afirmar que era a intenção. Já tinham é, pessoas pesquisando, né? meditadores, monges, mas ele tornou um objeto de pesquisa porque ficou um, um início, meio e fim, então era observável, era replicável e era quantificável. né? Essas pesquisas como foi muito bem falado ontem, principalmente pela Camila, né? ela deu uma aula do que que acontece durante esse curso. É... Conforme você tem resultados e quantifica, a gente que está aqui pode não precisar disso como uma prova de que esse trabalho funciona, né? porque a gente sabe pela experiência. Mas também ter essa prova torna acessível para pessoas que não buscariam essa prática, esse conhecimento, se não fosse através né, da, da ciência. Né? Então, acho que tudo que a gente está falando é sempre de tornar acessível. Essa é a parte importante desse trabalho. E o girassol, só que você falou, é, acho né? é como a gente é, não tem jeito. Né? Então quando eu estava na faculdade, a gente, eu sou psicóloga, né, me formei em psicologia, tenho o serviço de, serviço de psicologia, né, onde você vai atender socialmente a, a população. E aí vinham as crianças para serem atendidas, mas muitas vezes a criança não podia ficar em atendimento, por mais que ela precisasse, porque a mãe não podia. Ela não entendia isso. Ah, vou ter que vir toda semana? Sair do meu trabalho, voltar aqui, esperar. Não podia perder um dia de trabalho. né? Então, eu com um grupo de amigas, quando a gente se formou, a gente fez um projeto para levar então o atendimento psicológico para as escolas. Né? E não foi fácil. A gente foi em algumas escolas que só não aceitaram. A gente falava, a gente quer trabalhar aqui de graça. Tem criança precisando de atendimento? Ah, tem. Então a gente pode... Não. Até que, graças a Deus, uma escola aceitou. E a gente começou a fazer esse trabalho, né, de fazer atendimento psicológico para as crianças que seriam indicadas para um serviço e não poderiam ir dentro da própria escola. E é um trabalho muito bacana que ainda acontece desde 1998. Né? Então, voltando aqui para o que nós estamos falando hoje, eu queria convidar vocês para uma prática. né? Depois eu posso até falar mais um pouquinho de sobre o Mindfulness, mas eu gosto sempre de, e a proposta era fazer uma prática, então vamos lá. Então convido vocês, quem quiser pode fechar os olhos, quem não quiser não precisa, mas convido cada um Aí percebendo se está numa posição boa para a sua prática, uma posição que sustente a sua prática, traga segurança. e a gente inspira e expira quando perceber também se tem algum pensamento presente estamos no fim do dia sempre pode ter chegado um pensamento as coisas que aconteceram ao longo do dia. Delicadamente, a gente pode ir recolhendo a atenção do pensamento, Trazendo para o sentimento, percebendo qual sentimento está presente nesse momento. Inspira. Expira. E eu convido vocês a levarem atenção às sensações. Qual sensação está presente no seu corpo nesse momento? Qualquer sensação. inspira, expira e delicadamente ouvido a levar atenção aos seus pés com curiosidade quais as sensações presentes nos seus pés Nesse momento. Inspira. Expira. E vem com sua atenção pelos seus tornozelos, percebendo a presença dos tornozelos, traz a atenção para as pernas, joelhos, coxas. Percebendo a presença dessa área do seu corpo nesse momento, inspira e expira. E na próxima inspiração, cada um pode trazer a atenção para a região do quadril, percebendo o que está presente, quais as sensações. Inspira. Expira. E delicadamente vem trazendo sua atenção. Pelas suas costas, lombar. Tórax. Delicadamente você pode reparar o movimento da sua respiração nessa área do seu corpo. Talvez você possa ampliar o seu campo de atenção para o abdômen, parte da frente do seu tronco. Tórax também. E eu convido a inspirar E expirar, buscando observar cada detalhe que o movimento da respiração promove no seu corpo. Inspira. E expira e, gentilmente, não pode ir trazendo a atenção para os ombros. Percebendo como estão seus ombros nesse momento. Talvez até percebendo se existe algum ponto de tensão nessa região do seu corpo. Inspira, expira. Cada um pode ir levando a atenção pelos braços até as mãos, buscando perceber as sensações presentes. Nos seus braços, nas suas mãos. E nos seus dedos. Inspira. Expira. com sua atenção nessa região. E devagar, calmamente... Vai recolhendo sua atenção dos dedos, das mãos, dos braços, passando novamente pelos ombros e chegando no seu pescoço. O que está presente no seu pescoço? Qual sensação? você percebe, nessa região do seu corpo. E se alguém perceber que a atenção foi para algum pensamento, para alguma lembrança, para alguma preocupação. É esperado que isso aconteça. Não é errado. Faz parte de como nós somos. quando você percebe que isso aconteceu, você reconhece esse pensamento, agradece a visita. E delicadamente escolhe recolher a atenção desse pensamento. Trazê-la de volta para o seu corpo, para a sua respiração. Nesse momento, eu convido vocês a levarem a atenção para a sua cabeça, buscando perceber quais sensações estão presentes no seu couro cabeludo. Sabe perceber a presença das suas orelhas? Inspira, expira e com delicadeza, convida aí trazendo a atenção. Para a sua expressão facial, percebendo as sensações presentes na sua testa, na área ao redor dos seus olhos, nos seus olhos. Quais as sensações presentes no seu nariz? Nas suas bochechas? Nos seus lábios? Na região interna da sua boca? Quais as sensações presentes no seu queixo? Inspira, expira, percebendo sua expressão facial. como está a sua expressão facial nesse momento. Na próxima inspiração, convido cada um a seguir com o ar que percorre todo o seu corpo. deixando sua atenção percorrer todo o seu corpo na inspiração e na expiração inspira buscando perceber o ar chegar em todas as partes do seu corpo. E expira, buscando perceber o ar saindo do seu corpo. Lembrando que cada vez que a gente inspira, a gente leva oxigênio, nutrição, limpeza, energia. E cada vez que a gente expira, a gente retira do corpo tudo aquilo que a gente não precisa mais. Inspira e expira. Buscando perceber as sensações presentes no seu corpo. Nesse momento. Pode ter uma sensação mais presente ou uma região do seu corpo mais presente. Nesse momento. Cada um apenas repara. Isso é tudo o que a gente precisa fazer. Respirar. E perceber o que está presente. Nesse momento. Inspira e expira. E cada um, no seu tempo, no seu ritmo, Vai achando um ponto de término para essa prática. Quem estava de olhos fechados pode ir abrindo. Quem quiser fazer algum movimento. Pode fazer. E essa prática, para quem não sabe, se chama escaneamento corporal. É uma das primeiras práticas que a gente faz no curso. É uma prática comum a todos os protocolos de mindfulness. E é comum, durante o curso, né, depois da prática, a gente conversar um pouco sobre como foi a prática para cada um. Então, não sei se alguém gostaria de fazer um comentário, dizer o que se sentiu, seria interessante falar da sensação Eu não sei se tem que escrever ou se tem como abrir o microfone. Quem quiser é, falar, abre o microfone, me avisa. É só levantar a mão que eu abro o microfone, mas quem quiser pode escrever. E aí a gente lê aqui a pergunta também. Que vezes... Acho que a Denise está ali. É só porque que... o trabalho, oh. o trabalho é, ele okay. funciona assim. né? A gente faz a prática e fala um pouco. Porque através das práticas que a gente vai trabalhando algumas atitudes que são, que é o que é importante, né? através da prática, desenvolver algumas atitudes. Então as práticas favorecem isso. Então atitudes de abertura, de aceitação, de não julgamento. Por isso que teve uma hora que eu falei, se vier um pensamento, percebe esse pensamento, e os pensamentos não são intrusos na nossa vida, né? eles fazem parte da nossa vida. Então, conforme a gente faz a prática, sempre alguém comenta: "Ah, não consegui porque fiquei pensando, tinha muitos pensamentos, não me acalmei". O objetivo da prática não é acalmar. Pode acontecer mas o objetivo é reparar o que aconteceu, porque assim a gente vai reparando o que está acontecendo no presente, nesse momento, nessa prática. Lu, eu vou abrir para você, só um minuto. Luciana Horta quer falar, só um minutinho. Acho que não abriu, que o microfone dela está vermelhinho ali. Abriu. Abri. É, eu queria falar que eu já fiz algumas vezes essa prática, mas dessa vez foi tão especial. Eu acho que foi a vez que eu consegui sentir realmente cada parte do meu corpo. Eu não sei se a sua voz, o seu, o seu ritmo, foi exatamente o meu ritmo, sabe? As coisas foram acontecendo assim. E quando chegou no pescoço, foi a primeira hora que me veio realmente um pensamento de uma preocupação com a sensação que eu tive no pescoço, né? Eu um... bloqueio, okay, um engasgado aqui, uma coisa aqui assim, né? E... e foi justamente na hora que você falou, né? E... Eu queria agradecer, porque eu achei que realmente foi sintonia perfeita, assim, foi muito bom. E foram muitas sensações. Estar atenta a elas. Né? É, obrigada. Uhum. Obrigada, Lu, pela muito participação. Muito obrigada. É. Essa questão da... Na... Acho que você falou uma coisa muito importante, né, da sintonia. E quando a gente baixa um pouco o ritmo e entra, né, busca o contato com o próprio corpo, com as próprias sensações, a gente abre para a sintonia, né? É uma coisa assim que que acontece. Óbvio, não toda vez, como você mesma falou, já fez várias vezes a prática e tal. Mas é. Achei super importante falar da sintonia. Porque ela acontece de dentro para fora, né? Não é uma coisa que tem a ver com isso que eu estava falando das atitudes de mindfulness, né? A gente procura muita coisa no externo. O que é que vai te trazer sintonia, o que, é que vai te trazer segurança, né? um trabalho, uma viagem, o que, é que vai te trazer prazer, o que é que... e com esse trabalho que a gente vem para dentro, para o que é está que acontecendo no seu corpo agora, a sua respiração, a sua sensação, o seu pensamento, preocupação, a sensação nem sempre é boa, né? o que você sentiu não foi assim, uma sensação prazerosa, mas você estava em sintonia, atento ao que estava acontecendo nesse momento. Aí a sintonia se faz à sua volta. Né? Obrigada. Obrigada, Maria Alice. A Maria José está aqui com a mão levantada, Eu vou abrir também para você, tá? Sim. Só um minutinho. Pode, pode tentar desbloquear. Ativa aí, isso, agora acho que foi. A Maria Alice a gente faz escaneamento com a Maria Alice a gente se sente lá no céu e volta. Todos os nossos pensamentos, se vocês vão, vão embora, preocupação, e tudo fica assim, que nem um sol, que nem ela, que ela é um girassol, né? Então, todas as vezes, <risos> Maria Tereza sabe, que, eu, que ela fez, eu sempre tive sensações muito prazerosas. Eu hoje estava também com um dia muito complicado, conflituoso <risos> e aí de repente aí a Maria Alice faz, caraca, esse escaneamento maravilhoso que a gente faz sozinha, mas ela conduzindo é outra coisa. então eu me senti assim, tá, como se eu tivesse explodido, de saiu aquela coisa assim presa e ficou aquela liberdade, né? Que a gente é isso que a gente faz, a gente vê os pensamentos, eles vêm, a gente aceita eles, agradece e pede para eles irem embora, porque pensamentos acontecem, né? são reflexos da nossa mente. E, cara, foi espetacular, as energias fluíram nessa sintonia, nessa sincronicidade que ela passa para gente. E é sempre assim, eu agradeço muito a Maria Alice, Maria Teresa também, pelo tempo do curso, que foi maravilhoso. E a prática que ela ensina para gente é espetacular. Eu, no momento ímpar, que eu estou com uma dor na coluna desde o começo do mês, é muito complicado para mim, que eu não estou conseguindo andar direito. né? E isso tudo para mim Sim. é muito bom. <risos> é maravilhoso, como sempre. Então, eu agradeço, Maria Alice, como sempre. É um escaneamento, autocompaixão, compaixão. Tudo maravilhoso. É todo um ensinamento para sempre, único. Obrigada, meus amores. <risos> Obrigada, Obrigada Zé. Delícia de depoimento. Obrigada, Zezé. Marilice, eu não sei, eu já, acho que já fiz essa pergunta para você, né? Você podia gravar umas hum. meditações para a gente colocar no podcast Institutos em Câncer, né? Essa que você Dá. fez hoje está tão perfeita. Eu vou até ver se eu consigo hum. fazer com que o Samuel extraia. Eu vou extrair só esse finalzinho, essa meditação, porque foi tão silenciosa, está tão silencioso aí onde você se encontra, não teve um ruído, um, ca um cachorro latindo, assim, que tem como... Nada. Então, vou ver se eu transformo isso num podcast, pra... porque realmente foi espetacular essa, essa meditação. É eu eu confesso que eu tive que abrir os olhos né, quando chegou mais ou menos na altura da cabeça. Algumas pessoas estavam aqui, eu achei que tinha entrado um morcego aqui né, na... durante a fala é. da doutora Sabrina na minha, na minha sala. Estou bem na Copa das árvores. mas entrou, na verdade, um beija-flor. É. E ele não está ah, conseguindo é sair, sabe? Então, durante uhum. a meditação, ele ficou se debatendo aqui na sala. Eu falei, não, não dá para ignorar o beija-flor. Aí eu abri os olhos, assim. Mas eu confesso que eu fui muito longe, assim. Muito longe consciente, né? Muito longe, assim, uhum. dentro de mim, né? Foi bem profundo. Uhum. E realmente a sua cadência, assim, o tom da sua voz, o seu ritmo. Porque a voz, né, gente, é uma frequência de energia, né? Então, a sua frequência de energia é maravilhosa. Parabéns mesmo. É um presente ter é. você. Obrigada. Mais alguém Sim. quer compartilhar, quer falar um pouquinho? O nosso próximo convidado já chegou, mas ele chegou muito cedo. A gente pode explorar mais essa questão do mais, Não está com tempo ainda, se a Maria Alice tiver essa disponibilidade para a gente falar. É... Não, eu tenho. Como é que claro funciona que o programa também? Fala um pouquinho Sim. mais para a gente. É, eu queria reforçar, né, acho que ontem as palestras foram tão legais, né, todo mundo falando dessa questão da acessibilidade, da inclusão, e aí por isso eu quis contar a história do começo, que foi puramente essa a intenção, tornar acessível a pessoas que jamais procurariam um centro budista ou um estúdio de yoga, e tornar acessível a pessoas também que estavam muito doentes, né? porque esse hospital que o, que o João Kabat-Zinn trabalhava, o setor que ele trabalhava eram dores crônicas, né? doenças e dores crônicas. Então tinha tudo a ver com o que ele fazia na vida pessoal dele, digamos, porque o que ele via era o quanto as pessoas adicionavam sofrimento a um problema que elas tinham de saúde, que era grave, sem dúvida nenhuma mas o quanto de sofrimento era adicionado por conta da pessoa justamente não ter mais a mesma mobilidade ou não poder fazer o que fazia, não poder trabalhar, não poder colaborar com a vida na família, não poder... Então tinha muito sofrimento adicionado. né? E ele queria cuidar disso, porque ele não estava ali com uma proposta de cura para as doenças, eram doenças incuráveis. Né? E ele queria poder trazer algum bem-estar, né? e hoje, como se falou ontem, a doutora Camila falou muito, professora Camila, existem muitas pesquisas, muitas pesquisas em mindfulness, é bastante impressionante, como eu falei, né? a intenção era levar o programa, mas ele acabou formulando um objeto de pesquisa, e ano passado, eu vi numa entrevista recente, esse ano, no ano passado, 2020, um ano de pandemia, o Instituto Nacional Americano né, de, de, de Saúde destinou 120 milhões de dólares para pesquisa em mindfulness. Isso só esse instituto, que tudo bem, é o maior, mas tem né, centros independentes, tem as universidades. Então, há muita pesquisa que se faz porque ficou as evidências ficaram muito claras do benefício, quer dizer, é um tratamento, é uma prática complementar, né? barata, porque não envolve nenhum, não precisa de nenhum recurso, você precisa de um instrutor, uma sala e agora um Zoom. Quando <risos> uma sala, agora é um Zoom. Né? E, essa, e eu acho que a questão da acessibilidade permeia, porque também tem um artigo que é de 2013, quer dizer, muito antes da pandemia, que já buscava um, um, um veículo online para fazer com pacientes oncológicos, porque eram pessoas que não podiam se deslocar, né? ou pela questão de cirurgia, ou do próprio tra tratamento, ou pela dificuldade, né? A, o que foi dito né fatiga insônia depressão a pessoa não quer sair para fazer mais nada né então se se o artista vai onde o povo está fica mais fácil facilita então tudo que envolve pelo menos no meu ponto de vista né tudo que envolve mindfulness é tornar acessível e tornar criar um espaço de busca então eu acho que o curso Funciona a gente fazendo as práticas, falando sobre elas, mas ele funciona abrindo um espaço onde a gente busca perceber as sensações, né? busca perceber o que está presente, porque cada vez que a gente busca, a gente cultiva um espaço que aquilo que a gente precisa vai se tornar presente. Né? E aí eu acho muito bonito o trabalho aqui do Instituto, porque justamente é isso que Institutos em Câncer faz. Né? Oferece uma porção de práticas para pessoas que de repente nem sabem. Quanta gente né, chega no curso e fala, eu não sabia o que era Mindfulness. Mas como tem aqui a oferta, a pessoa faz. E sente os benefícios, então o Instituto faz isso, ele oferece uma porção de coisas a pessoa experimenta, pode ser que fique na vida dela, pode ser que não, mas só o fato de experimentar, de buscar, está cultivando essa presença do que ela precisa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? E acho que é o mais importante. Então, o indivíduo se busca essa, né, tornar alguma coisa acessível para ele, o Instituto busca isso também, o Mindfulness, de uma forma geral, busca, e o Yoga muito, né? eu vim falar de Mindfulness, mas como a gente viu muita gente buscando tornar o Yoga acessível para quem for, para quem quiser. Então, acho que a ideia desse evento foi muito bonito, muito bacana, porque é isso que a gente precisa fazer, né? tornar acessível tornar acessível, fazer com que as pessoas experimentem, né? Oferecer Isso. para que elas provem, né? Isso. Elas podem gostar, Isso. podem não gostar. Acho que elas provem. É, acho que algumas Mas pessoas... quanto mais oferta, mais a pessoa aprende. Isso se torna um hábito. Ah, aquilo... Porque é uma atitude mindfulness, né? Diminuir o julgamento, a crítica. Então, eu não gostava daquilo, mas estava ali e experimentei. Hum. Aí tem outra coisa que, de repente, também tinha um preconceito, né? Aí, mas, bom, está aqui disponível, alguém fez disso que era bom, vou fazer também. Sim. Então, é o espaço de busca. Sim, hoje, Maria Elissa, o André, do, do projeto Yoga de Rua, eles oferecem yoga para moradores de rua. Né? As pessoas passam e perguntam o que, que eles estão fazendo. Né? As pessoas, ué, mas eles fazem yoga? Sim, fazem yoga, sim, eles podem fazer yoga. Ele estava dando o exemplo né, de um participante que é um morador de rua e, uhum. e ele guiou uma meditação. E ele foi silenciando, foi silenciando. E aí, quando terminou a meditação, ele virou para o instrutor e falou, eu vou voltar para casa, porque eu perdoei o então, meu filho. Então, ele precisou encontrar essa paz, esse silêncio dentro dele, para olhar e entender que ele já tinha perdoado, que já era hora de voltar. Então, tantas coisas mágicas realmente acontecem a partir desse silenciar, né? a partir dessa dessa experiência. Eu acho a partir dessas práticas que te levam a olhar para dentro, né? a buscar mais o autoconhecimento do que o externo conhecimento, digamos assim. Né? E eu até mandei para você, né? é muito gratificante quando a gente recebe as mensagens né, dos participantes falando, então, uma moça que fez o curso, né? apesar de eu estar com câncer, nunca me senti tão saudável na minha vida. Por quê? Porque estava participando de várias práticas aqui no Instituto e é isso, é a busca. Está doente, está, mas tem tanta coisa que eu posso fazer pela, pela minha parte, que está saudável e não está doente, porque não é tudo que está doente, né? Exatamente. Então, a pessoa se sente saudável porque está na busca, e é verdade. Né? Muito verdade. Então, coisas assim... É... Há muito tempo eu não me ouvia. E agora eu estou me escutando. Nunca achei... Não, como é que foi? Respirei nesses últimos dois meses o que não respirei em todos os anos. Que é tanto inspira e expira e inspira. Então é, é muito gratificante né? participar, poder oferecer algo que alimente essa busca, esse olhar mais para dentro do que para fora, porque isso vai mudar como você se comporta para fora. E aí é um, um círculo positivo. Né? Enfim, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, ou gostaria de fazer alguma pergunta. Se alguém quiser... Comentar, compartilhar, só levantar aqui a mão, mão... Tem, tem aqui um botãozinho reações, e aí eu libero o áudio para vocês. É. Tem uma mensagem aqui no, da Zezé, aqui no. Deixa eu ver aqui, vou ler aqui da Zezé, que ela está com o olho. O autocuidado, o se tratar como um bibelô, alto amor. É, como um bibelô, né? A prática restaurativa também né? faz a gente tratar o corpo como se ele fosse um cristal. Né? Tem que acomodar todas as partes, né? se sentir apoiado, seguro, para poder relaxar né? o corpo. Muito bom. Muito Isso bom. se tornou um, um, um significante no grupo que a vezes fez. Foi né? a fala de uma participante e todo mundo se identificou com o Bibelô. Né? De... de... Justamente de se olhar dessa forma, não ficar esperando que o outro faça isso. Né? Você poder fazer isso por você. Lê aqui, ó, tem uma mensagem da Viviane também, ela está botando, Eu cheguei atrasada, uma correria na rua, mas só os 10 minutos finais, já me conectei com o meu corpo e acalmei com a atenção na respiração. Realmente sua voz acalma só de ouvir. bom, obrigada. Muito bom. Gente, e a Maria Alice é assim o tempo todo, tá? Não é só porque ela tá Eu, eu sou assim, calminha, quando eu estou guiando uma prática. Normalmente, eu estou sempre fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, liderando né, tantos grupos. Mas a Maria Alice, não. Todas as reuniões que eu participo com ela... É sempre a mesma cadência. Existe ali uma integridade ali dela na fala em qualquer momento que ela esteja, ela está falando assim, com esse jeito pausado, calmo. É realmente uma delícia estar tá perto. Às vezes a gente está mais agitado, muita informação. A Sabrina e ela estão juntos, assim, quando a Maria está vai desacelerando todo o grupo, o grupo vai é parando, vai falando, vai respirando, se acalmando. Muito bom. É, devo confessar que eu tenho dois filhos, então. Não, fica né? bem, Tem Hilary. pessoas que não têm essa visão de mim. <risos> é, não, mas meus filhos também não têm. Vamos deixar aqui registrado, né? Outra, outro dia eu estava na fila esperando para pegar meu filho no colégio e a mãe de um dos amiguinhos do meu filho falou: Nossa, aluno, não consigo imaginar você brigando com as crianças. Eu quase engasguei, né? Porque. <risos> Pois é, pois é. Esse é todo um trabalho. Né, que eu a falei, gente como, faz... como é que eu vou desmistificar né, essa imagem que tem aqui minha? Né? Na verdade, somos todos humanos. Né? Eu acho que a gente, a gente tem a capacidade de observar quando a gente às vezes passa alguma linha, e também quando a gente tem uma capacidade de auto-regulação. Né? Eu sinto que. É. E a capacidade de pedir desculpas, de pedir perdão, né? sempre que eu acho. E de se dar um minuto. Né? Eu Tem falo muito isso no curso ali. também, às vezes é, só, é se dá nem um minuto, uma respirada. É isso. Quando a gente se dá um, o tempo de um inspirar e expirar com a intenção de estar se dando esse minuto, ou esse micro momento, quando você vai falar depois já é um pouco diferente. Né? Então, se a gente reparar no que está acontecendo, no que está sentindo, nas sensações presentes, e respirar, aí a interação entra nessa sintonia. Né? É verdade. É muita verdade. Então, ninguém mais vai aproveitar aqui esse, essa convidada maravilhosa, fazer alguma perguntinha, tirar alguma dúvida... Eu queria ouvir a Maria Tereza também, que eu estou com saudade dela. Posso, posso abrir o seu áudio só para ouvir você um minutinho? Espera aí rapidinho, que a gente tem uns minutinhos antes do Roberto começar. Tem uns cinco minutinhos. Deixa eu te botar como com o Brian. Pronto, agora você pode falar um pouquinho, Maria Tereza, também, dessa sua experiência agora como instrutora também, né? Está lá ajudando nos grupos. Sim, sim. Eu conheci o Mindfulness através da Maria Alice. No momento que... Muita gente vai talvez até se identificar, né? Quando eu descobri o meu câncer, era um tumor enorme, que quando eu fui operada a gente não sabia nem se eu ia poder operar. E quando eu voltei dessa operação super extensa e longa, é, quando eu abri os olhos, eu olhei para ela e falei assim, minha vida mudou a partir de agora e eu preciso muito, muito aprender a meditar. Mas assim, não a meditação exploratória, né? Uma meditação onde eu pudesse, e falei isso para ela, onde eu pudesse me conectar comigo mesma porque eu vou ser a minha maior companheira pelos próximos tempos. Eu já sabia que eu ia ficar muito tempo parada em casa, né? Então, é, e ela virou para mim, na época ela já estava envolvida com isso tudo, virou para mim e falou assim, nossa, eu, tenho, eu sei exatamente o que você está precisando. <risos> e aí, foi um, é um privilégio, né? É um privilégio ter uma irmã dessas com esse tipo de conhecimento e com a generosidade que ela costuma ter para com todo mundo, não é só comigo. E, de fato, a questão do mindfulness é essa possibilidade de você se reconectar, é, diminuir um pouco a sua vibração e se posicionar de e começar a perceber que você pode se posicionar de uma forma diferenciada perante os acontecimentos é, da vida, com as pessoas, é, é muito interessante, porque são as pequenas mudanças que a gente promove no nossa, na nossa forma de, de, de se posicionar que reverberam nos outros também. Então, essa questão da voz da Alice, eu acho muito bacana, porque é exatamente um exemplo concreto do que eu estou querendo dizer. Quando você baixa e você reverbera de uma outra forma, aquilo impacta o outro, às vezes ele nem se dá conta, mas ele também reage diferente do que ele costumava reagir. E aí isso já mudou a dinâmica daquela situação. E ao mudar a dinâmica da situação, você abre um espaço para alguma outra coisa, alguma outra reação, que a gente não sabe qual é, mas que nos ajuda, no meu caso, me ajudou a sair de, um de, de determinados pilotos automáticos que a gente tem, de reações que, de, do cotidiano, de conversas, que você já vem. Você já vem tão preparado, quando você já conhece uma determinada dinâmica, ter uma reação, né, aquele seu piloto automático, que é, que é interessante quando a gente percebe que, quando a gente muda, isso reverbera no outro, e aquele outro muda um pouco também, de alguma forma, e aquela dinâmica muda. Abre aquele espaço para você colocar alguma outra coisa ali, e ela mudar, e aí, se vai ser melhor ou se vai ser pior, eu não sei dizer, mas uma oportunidade. Uhum conseguir perceber que quando a gente se conecta quando a gente tá vivendo esse momento presente e a gente consegue é, perceber né é claro que aquela história eu também às vezes falo de um lugar de uma pessoa que acabou que praticou muito intensamente por muito tempo né E aquela questão também do câncer que às vezes é difícil das pessoas entenderem que é você conseguir ver o lado bom dessa história né então o câncer me deu a oportunidade de ter um tempo comigo mesma é, que me propiciou um amadurecimento, uma uma visão diferenciada das coisas, de uma forma muito rica. Então até que no meu início dessa história eu dizia que eu estava num processo de cura, né? Um processo, estou vivendo aqui um processo de cura. É, mas de fato eu só tenho a agradecer a Alice, a Lu, né, com o instituto, porque eu conheci o instituto exatamente fazendo essa pesquisa, exatamente porque eu tinha esse relacionamento bom com o câncer. Eu joguei lá. É zen, não foi zen câncer, o câncer pode ser zen, cadê o, cadê o câncer zen, e o zen, o zen câncer, e pum, cheguei na, uhum. <risos> na Luciana, naquele primeiro evento em 2018, ainda no final de 2018, o instituto ainda não estava nem estabelecido, mas porque eu estava nessa busca de poder estudar um pouco e pesquisar essa relação zen com essa questão do câncer, né, e o Mindfulness caiu como uma luva à medida que só me ajudou a... a, a Exatamente, trabalhar esse posicionamento numa outra vibração e conseguir observar e me ouvir e me observar de uma forma diferente. Então, escaneamento corporal, por exemplo, que é uma prática é, super é, difundida, mindfulness é uma das práticas principais. Nossa, eu ficava horas fazendo escaneamento corporal, porque ele me propiciou perceber o seguinte... Tem um bando de gente, né? Gente, aqui tem <risos> assim, Porque não, é, a gente, até o nosso português, a língua dificulta um pouco, né? Sou eu e o meu corpo, sou eu e a minha mente. E não é, é uma coisa uma só. E quando você se relaciona, entendendo que tem toda uma unidade aqui de células, né? As células, de todo esse movimento, dos ossos, dos músculos, nossa, eu ia para a quimioterapia assim, me sentindo com um exército, sabe? Eu sentava naquela cadeira e eu falava mesmo, galera, a gente aqui está bem, vamos acalmar. <risos> Caso igual, vamos relaxar, porque isso vai ser para o nosso bem, e assim, nunca passei mal, embora a minha quimioterapia tenha sido bem pesada, eu consegui passar por aquilo com uma tranquilidade, porque sempre tinha esse diálogo, eu sempre sentava e assim, olha só, a gente hoje não está muito bem, mas vamos lá, todo mundo junto, força, galera, <risos> vamos embora, então foi, isso me deu muita força, né, eu, eu, isso, todo dia eu acordo de manhã, eu faço a prática, e com essa prática eu me conecto comigo mesma, eu dou oportunidade de perceber como eu estou, como meu corpo está naquele momento, para eu poder começar aquele meu dia da melhor forma possível para mim e sempre muito feliz. É até uma coisa que pode ser engraçada, né? mas sempre muito feliz com esse milagre da vida, esse milagre maravilhoso de acordar respirando, e porque respiro, sento, me conecto, eu já levanto com outra força. né? e o mindfulness nessa história toda foi o, o mecanismo, né? foi o caminho, foi é, esse fio condutor que me ajudou nessa coisa toda. E acho que fico super feliz de estar aqui participando com vocês todos, com a Lu, porque eu percebo nela exatamente isso também, né? é uma pessoa que é extremamente agregadora, e porque é agregadora, ela conseguiu reunir essas pessoas maravilhosas, todas dispostas sempre a trocar, eu já cheguei no Instituto assim, já cheguei para a minha primeira aula, levando uma bolsa da minha irmã para um curso, porque eu, eu já cheguei lá com isso que ela tem, que ela consegue de <risos> tal forma, que eu falei, não, já que eu vou usufruir, eu quero também levar alguma coisa já nessa troca, né? E como ela bem coloca, não é nenhuma questão de ah, você pode pagar, não pode pagar o dinheiro, não, mas é você saber que vai ter um espaço de acolhimento com tanto amor, com tanta humanidade, né, com tanto carinho, que só isso já, já faz a gente, quando põe, né, quando colocava, e hoje em dia quando abre o Zoom, a se sentir melhor. <risos> e também coopera não só apresentando as práticas para as pessoas tomarem conhecimento, mas na medida em que ela se predispõe a tirar esse tempo do dia dela para estar aqui nesse Zoom, ela também já está trabalhando na abertura para um novo hábito, né, que é essa questão de você conseguir ter um horário ali para o que quer que seja, ou é o yoga, ou é a meditação, ou é o mindfulness, porque as criações de novos hábitos são muito difíceis, né? Então, às vezes, as pessoas querem mudar elas não sabem como. Mas o, o fato de ela estar oferecendo tanta coisa a pessoa se predispor, ela, ela não sabe, mas ela também já está até trabalhando isso. Então, é tanta coisa que a Luciana, com esse instituto, conseguiu trabalhar. <risos> que é muito legal, é um privilégio, eu queria agradecer, agradecer a minha irmã querida também, que né? é uma pessoa que me ajuda a estar aqui hoje com essa energia, se não fosse ela, acho que eu não estaria aqui com essa energia toda que eu consigo ter, enfrentando isso tudo que todos nós sabemos que é que todos nós enfrentamos belíssimamente bem. É né? isso. Ai, que delícia tô... te ouvir, estava com saudade de você. Muito bom, obrigada Maria Tereza. A gente vai, a gente nas, referente a yoga e meditação a gente finaliza aqui, né, essa parte do evento, porque agora vem o Roberto para fazer o fechamento com a gente porque a gente precisa, né, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa desse mergulho profundo na nossa essência, para encontrar os nossos sonhos ele vai falar um pouco sobre isso mas acho que nesses dois dias de reflexão sobre o que é um yoga acessível, né e tantos projetos lindos como Yoga, é, yoga Sem Barreiras em São Paulo, hoje a gente ouviu o André falando sobre yoga para moradores de rua, a Ana Olivia falando de yoga no complexo da maré. Quem é do Rio sabe o quanto que é complexo aquela região, e ela está lá dentro com yoga e mostrando a transformação que a yoga está levando na vida daquelas pessoas. Então é muito mais do que yoga que as pessoas recebem de benefício, né? São transformações incríveis na vida das pessoas. Então, a Camila ontem falou sobre pessoas com questões de saúde mental. Então você começou a ver que Pessoas com questões físicas, saúde mentais, emocionais, né? pessoas com, com dificuldades, sem nenhum recurso, como os moradores de rua, ou as pessoas que vivem em áreas mais complicadas, como o Complexo da Maré, que muitas vezes sofrem né, uma violência constante ali. Então, vivem com seu sistema nervoso em desequilíbrio né, em estado de alerta, como se algo pudesse acontecer. Todas essas pessoas, todos os relatos que a gente ouviu aqui, nesses dois últimos dias, é que o yoga traz inúmeros, inúmeros benefícios. E ele pode ser acessível, e ele pode ser gratuito. Então, a ideia desse desse, desse evento, e ele vai ficar reverberando aí na internet, na plataforma do YouTube, é que mais pessoas possam se inspirar. né Se um professor de yoga poder doar uma hora, né? É, não exagerar, que nem a Babi, que doa sei lá quantas horas né, por semana, mas pelo menos uma horinha né, por semana, oferecendo uma aula de yoga né, para as pessoas que não podem pagar, que não podem ter acesso. Eu vou falar por quê? Porque sexta-feira eu estou indo dar uma prática sobre os benefícios do yoga né, para a ansiedade para os alunos de pós-graduação na UFRJ. Quando terminar a palestra, tenho certeza, vai se repetir o que sempre se repete, onde é que eu posso praticar e as pessoas uhum. não têm acesso. E eu não posso indicar nenhum estúdio aqui na Zona Sul para eles, eles não vão chegar a distância física, a questão financeira, então a gente precisa de mais projetos, né, para que realmente a yoga se torne né, acessível a todos e seja realmente utiliza seja utilizada como uma, uma ferramenta de transformação social. Né? Então, eu estou muito feliz, esse é um evento piloto, como eu já disse, nos outros painéis, mas tenho certeza que no ano que vem ele será ainda maior, né? e a gente vai poder apresentar mais projetos sociais.